Olá, eu sou leo sou biólogo, ecólogo e aprendiz de cientista. Através desse canal venho compartilhar conteúdos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Porém, para falar sobre sistemas, precisamos também falar sobre ciência. Afinal, meio ambiente. É tudo que está à nossa volta e que, de alguma forma, afeta a nossa vida. Por isso, precisamos ir muito além dos cinco sentidos humanos. Isso significa que precisamos uh, entender fenômenos que ocorrem em escalas de tempo e espaço muito amplas, como, por exemplo, as mudanças climáticas né? e escalas muito pequenas, como, por exemplo, os micro-organismos, que possibilitam, né, que produzem, digamos assim, a fertilidade dos solos e a qualidade das águas. Também precisamos entender, em diferentes escalas de complexidade, desde fenômenos extremamente simples ou fenômenos extremamente complexos. Afinal, na medida em que o planeta é cada vez mais degradado, os problemas ambientais aumentam em amplitude e complexidade. E, por isso, a ciência se torna cada vez mais importante. Além disso, vivemos numa sociedade cada vez mais dependente da ciência para todas as suas tarefas. Por isso, divulgar a ciência é muito importante nesse momento. No entanto, temos um grande desafio pela frente. De um lado, a ciência avança cada vez mais rápido e o conhecimento acumulado aumenta de forma esmagadora. Do outro lado, a cultura da sociedade não muda tão rapidamente. Esse descompasso entre ciência e sociedade gera uma dificuldade da sociedade incorporar os avanços da ciência, as aplicações da ciência de forma construtiva. O resultado é um grande passivo dos efeitos negativos que as aplicações inadequadas da ciência geram na sociedade. Sejam esses passivos na saúde humana, sejam espassivos na economia, no meio ambiente né, e nas decisões políticas. Portanto, existe um gigantesco abismo entre ciência e sociedade que precisa ser resolvido, alguém precisa fazer essa ponte. E nesse momento em que os sistemas de educação não conseguem dar conta né, e a cultura da sociedade precisa de tempo para mudar, Qualquer esforço de divulgação científica é extremamente importante. E é com a intenção de contribuir para esse processo que eu ofereço a minha pequena contribuição através desse canal. Por isso, sejam bem-vindos ao canal Jornal Explorar. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no canal. E se quiserem receber atualizações, cliquem no sininho escolheu todos. Muito obrigado.